Olá, pessoal! Hoje nós vamos fazer o primeiro teste de Internet das Coisas, de IoT, utilizando aqui a rede doméstica. Vamos fazer um teste local, né? uma rede local. Primeiro passo, nós temos aqui o código aqui do professor Jean. Né? Eu estou fazendo o curso, lembrando vocês, eu estou apenas repassando o que eu estou aprendendo aqui no curso do professor Jean Vieira. ok? Primeira coisa, nós vamos incluir a biblioteca Wi-Fi. Então temos aqui o include, include wifi.h, depois estamos aqui declarando variáveis, vamos chamar uma variável ssid para guardar aqui a nossa, o nome da nossa rede, é um tipo constante, char. Vamos criar outra variável da senha, password, outra constante, tipo char. E aqui nós vamos colocar então a nossa senha. Tá ok? Vamos aqui chamar a instrução. Vamos incluir aqui. Vamos declarar server 80 com o nosso Wi-Fi server, como um servidor do Wi-Fi. Por que 80? 80 é a nossa porta do protocolo TCP/IP. Vamos ver um pouquinho rapidamente sobre TCP/IP, só para ter uma ideia melhor. Então, TCP-IP, tem um artigo legal aqui da Alessandra Mello, tá ok? O que, que é o TCP-IP? TCP-IP é um tipo de linguagem, uma língua entre computadores ligados a uma rede, aos dispositivos né, que estão conectados à rede. Hoje nós temos aí os nossos smartphones, né, iPhones, que são inteligentes, conectam também as redes, né? Aqui tem tá um pouco da história do protocolo TCP/IP, tá ok? Vamos estar tá trabalhando com um protocolo é, cliente-servidor. No nosso caso aqui nós vamos utilizar os nossos um aparelho celular como um cliente, o um notebook que é outro cliente e aí nós vamos estar comunicando o nosso ESP32 na rede, tá ok? Então o TCP aqui é o nosso protocolo de transmissão de código e o nosso IP é o nosso protocolo de identificação, tá? simplificando bem. Então a porta 80 ela é responsável aqui para se comunicar aqui com o nosso, a nossa página, nosso navegador de internet. Nós vamos ao navegador, vamos ao HTTP. Usamos aqui para acessar as páginas web. Então a porta 80 é de uso para acesso das páginas web, ok? E aí vocês podem é, adentrar mais o assunto, ok? Basta pesquisar aí. Vamos voltar ao código. Então, definimos aí a porta 80, né? Para trabalhar web, vamos trabalhar com o navegador web. Declaramos aqui, recebe dados uma variável do tipo string, outra variável estado underline, underline pino, underline 2 como outra string, e vamos declarar que o que vai estar interno aqui inicialmente é off, tá? uma instrução desligado. Vamos declarar uma porta underline 2 como uma constante inteira, então tipo do, igual a 2, então, vamos colocar o valor 2 já de cara aqui, porque nós vamos usar a nossa porta digital 2 no ESP32. Vejam que aqui eh, char é de caractere, é uma constante, é um caractere que nós estamos declarando e está entre aqui aspas, tá ok? Bom, aí nós temos void setup, são aquelas eh, instruções iniciais, né, de já preparando o microcontrolador para trabalhar em 115.200 bounds ou bits por segundo. Essa é a nossa instrução serial begin, iniciando a comunicação serial. Estamos aí configurando o p-mode com o valor que está dentro da variável da porta underline 2, que é 2. Então, estamos configurando a porta 2 do ESP32 como uma saída, output. Aqui, inicialmente, iremos é, escrever na porta 2, né? underline 2, a variável 2 tem o um número 2, que é a porta 2. Vamos escrever inicialmente low, então ele vai estar em nível baixo, 0. Então, LED apagado inicialmente. Serial print, vamos escrever aqui na nossa eh, comunicação serial, nós vamos ver lá no nosso monitor serial, o texto aqui, a frase conectando em, tá, entre aqui aspas, é uma string, uma frase, tá ok? Vamos aqui iniciar também escrevendo na porta serial, pulando uma linha, print ln aqui não tem ln, né? escrevendo uma linha, aqui eu estou pulando uma linha, o nosso SSD. Então vou colocar aqui a rede que nós estamos aí é, utilizando. Vamos iniciar essa rede, pegando o nome da rede e a senha, Wi-Fi Begin, iniciando a comunicação Wi-Fi e vamos fazer um while que nós temos aqui então uma rotina de repetição, um looping, que fica verificando tá, se está conectado esse aqui, se o Wi-Fi status, ele vai ficar o Wi-Fi status. For diferente de WL Underline Connected, então a rede aqui ela, ela não está conectada. Então, aonde está essa variável? Está dentro lá da biblioteca wi-fi.h. Tá ok? Vamos dar aqui 500 milissegundos, vamos escrever nova tentativa, tentativa, né? então ele vai tentar de novo, se não conseguir vai escrever tentativa de novo, até conseguir um o nome da rede tá? e conseguir a conexão. Né? Estamos tentando aqui, ó. nome da rede e a senha, ela localiza a rede e tenta conectar a rede. Não conectou ela vai ficar tentativa, tentativa, até conectar. Uma vez conectado nós vamos imprimir o nosso IP, então seria o println Wi-Fi conectado, vou escrever Wi-Fi conectado, vou escrever número do no IP, né e aí nós vamos colocar aqui o Wi-Fi.local IP, o IP que foi identificado. Vamos iniciar o servidor, o server.begin, ok? Agora aqui em void loop, a nossa segunda instrução, nós temos aqui o Wi-Fi Client, client igual serve.avaliable. É, esta instrução aqui, nós estamos declarando aqui o servidor, né? Ele vai criar um objeto, client, cliente, que vai capturar uma conexão de um cliente ESP32 pelo navegador HTTP, ok? Aí vamos fazer um IF aqui. GIF Client, se o cliente existe e está conectado, o que nós vamos fazer? Serial.println, pula uma linha e vamos escrever, novo cliente conectou no ESP32. Estamos aí comunicando com um cliente do ESP32. Quem é o cliente do ESP32? O notebook conectado à rede, o nosso smartphone, iPhone conectado à rede, eles são um cliente. Vamos colocar em HTML, um botão para acender e apagar um LED. Em string, linha atual, nós criamos aqui uma variável, ela vai receber um retorno do navegador do cliente pela URL, pode ser um clique ou um link com get ou uma digitação direta na URL. Aqui nós vamos ter um início de um laço while, de repetição, né, dentro do void loop, uma outra repetição aqui, procurando a conexão. Então, nós vamos ter o while client.connected. Então, aqui ele vai ficar, enquanto o cliente faz uma requisição, ele vai ficar verificando se ela foi aceita. Então, se client.valiable, se o cliente está conectado, se eu conseguir conectar o cliente, então eu vou criar aqui... Uma variável C, então char C, igual cliente.read, vou ler o, o, o que o cliente está mandando e vou guardar armazenar aqui na variável C. Portanto, criamos aqui uma variável char para receber os caracteres recebidos da URL do cliente. Serial.write C, escreve o caractere que veio da porta serial. Depois, iremos aqui colocar nessa variável, vamos atribuir essa variável, o um mais igual c. Aqui, ó, nós temos um operador composto de atribuição, que é muito utilizado para reduzir uma instrução. O mais igual, aqui vocês podem até ouvir o vídeo aqui do professor Eduardo Casavela, ele comenta melhor, mas ele dá um exemplo aqui. Ó. Num, que é uma variável, mais igual 5, equivale a repetir o um num, igual, atribuir essa variável num mais 5, então, estou concatenando aqui o valor mais 5 ao que já estava na variável num e criando, é, e mudando essa variável num, mudando o que estava dentro da variável num. Então, estou acrescentando alguma coisa a mais dentro do que já foi armazenado na variável 1, um. no caso aqui, estou acrescentando 5. Vamos dar uma olhada no nosso código. No nosso código, nós estamos pegando aqui a variável recebe near de dados e estamos acrescentando, nós estamos fazendo aqui como fosse igual receber underline dados, mais o que está na variável C, mais o que eu recebi aqui, ó, da serial .write C, o que foi escrito aqui na variável C, o dado que veio aí do nosso cliente, tá ok? Observem que a nossa variável recebe dados underline foi declarada bem aqui no início do nosso algoritmo, tá? Então, tá aqui, ó. String recebe dados, ok? Então, vamos continuar. Iremos aqui colocar uma instrução if para verificar se o conteúdo aqui do nosso caractere recebido é igual a uma linha final, um final de linha, ok? Porque acabou a requisição, o requerimento. Depois nós temos outro if. Nessa instrução if aqui, linha underline atual, ponto length, igual igual a zero, estou comparando, verificando se o que está na linha é vazio, tá vazio, né? Se o comprimento da linha está vazia, não tem nada. Se não estiver, eu vou aqui e vou escrever client print ln numa nova linha, tá? Vou escrever http barra 1.1 200 ok, então eu envio um código 200, aqui é o 200, conexão ok para o navegador o um navegador cliente, para que saiba que o servidor está respondendo, tá ok? Aqui em client.println, nós enviamos aqui indicando que o texto é tipo HTML, tá ok? Então, o tipo de retorno é do tipo HTML. Client.println, connection close. Então, nós estamos aqui informando que enviamos o final do cabeçalho HTTP. Client.println. Aqui nós estamos vendo, então, a requisição do cliente. Aqui o if está verificando se recebemos da requisição do, do cliente, né, onde recebe dados, se existe um get let on né, para acionar o LED, então maior ou igual a zero, se estamos recebendo uma requisição para acender o LED. Seria o Ln nós vamos aqui na porta, vamos escrever GPI 2ON, né? porta ligada, estado do pino 2ON, então vamos ligar o estado do pino, vamos colocar ON aqui em estado do pino 2. E aí vamos escrever digital write porta underline 2. Lembra que aqui eu tenho o valor 2, que é o pino 2. E agora vamos, ele estava em low, agora ele vai para high. Se isso aqui for verdadeiro, né? Se for maior ou igual a, a zero então nós vamos ter aqui o LED aceso, se não o recebe dados vai ser diferente né, estou perguntando aqui novamente e vamos escrever GPIO, nossa porta aqui digital 2 off, o estado da porta off, digital right, aí mandamos o nosso microcontrolador colocar a nossa porta em nível baixo, então apaga o LED. A partir de agora, são aí configurações da página HTML, no nosso navegador. Então, aí nós iremos incluir botão, vamos incluir um texto, ok? Vamos configurar cores, tá? Então, aqui é código HTML. Feito o código HTML, aqui nós temos, então, um if, né? Para colocar a condição lá do nosso botão, que foi criado aqui. Então, se o estado do pino estiver OFF, nós vamos deixar o botão lá como ON, para poder acionarmos para ligar o LED, que o LED está apagado, o que nós vamos querer fazer lá na página? Acender o LED, então tem que estar indicado o LED ON. Se não, se ele não estiver em OFF, estiver em ON, se ele estiver ligado, nós vamos querer apagar o LED, desligar aí o LED. Então, vamos colocar LED OFF. Então, vamos mudar aqui, vamos deixar escrito lá LED OFF. Client.println, tá? mais umas configurações aqui para dar um efeito na né? hora que nós apertamos os botões. Temos aqui uma instrução client.println, essa instrução aqui é uma linha em branco que vai caracterizar o final da página web. Temos aqui uma instrução break para sair do looping, saímos do looping, que fica verificando. Temos aqui um else do primeiro if, o primeiro if verificava se a linha estava em branco, aí nós colocamos todo um texto. Quando verificar novamente, ela não vai estar mais em branco. Se não estiver em branco, então, tiver texto, ela vai deixar a linha aqui em branco, deixar o valor em branco para receber a próxima requisição. Isso aqui é a rotina de requisição. Temos aqui um segundo else, um else if, na verdade, em que ela vai verificar se na variável c, nós não temos aqui o barra r, está aqui um caractere r de retorno de carro, se não tem um retorno de carro aqui, se não tiver, né, não tiver esse r, ele vai concatenar o valor que está na variável, acrescentando aqui na variável linha atual. Então, ele vai colocar o que está na variável c na nossa variável linha atual, ok? Na variável recebe dados, nós vamos aqui zerar a variável com texto vazio. Está tá entre aspas, eu não tenho texto nenhum. Então, estou zerando aqui o texto que possa ter aqui na variável recebe underline dados. Client stop. Estamos aqui terminando o envio para o cliente. Em serial println, vamos escrever cliente desconectou. No final, serial println deixamos aqui, imprimimos aqui as aspas, fechamos aí o looping e retornamos toda a sequência, o software fica verificando a nossa rede e verificando os clientes que estão fazendo requisição, tá ok? Vamos dar uma olhada como é que funciona. Vamos agora, então, compilar o nosso programa e carregá-lo no nosso ESP32. Então, vamos aqui carregar, né? ele vai compilar e carregar. Já vou colocar aqui o nosso ESP32 na porta USB, na minha está na COM5. Já compilou, estava pedindo para conectar a porta 5, eu já vou ligar aqui o monitor serial, ele deu um erro aqui, mas vamos pressionar agora boot. Aí começou a carregar, vamos abrir a porta serial. Vejam que nós temos, então, já aqui a comunicação com o nosso ESP32, tentativa de conexão na rede, Wi-Fi conectado, número do IP do nosso ESP32. Podemos ver aqui, então, no nosso código, aqui são só declarações variáveis, e aqui nós temos a instituição Void Setup, então, iniciou a comunicação serial, configuramos os pinos, e aí nós temos aqui, conectando, aqui ó, tentativa, serial printl tentativa, ok? Depois ele, Wi-Fi conectado, número do nosso IP, tá? E ele coloca o nosso número de IP aqui, tá ok? Beleza. Então vamos lá, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse IP aqui e vamos colocar no cliente. Nós estamos aqui com o nosso ISP32 só com LED vermelho aceso, ok? Vamos acender esse LED aqui pelo navegador. Vamos lá no nosso navegador. Vamos pegar aqui, vamos abrir uma nova... Vamos colocar aqui, então, nosso IP, ctrl-c, ctrl-v, né? Colamos o nosso IP aqui na barra do navegador, damos um Enter. E veja que temos aqui a nossa página para controlar o LED. Então, nós estamos aqui no nosso notebook como um cliente e vamos requisitar aí do nosso ESP32. Vamos fazer aí um controle, uma requisição, várias requisições, liga, desliga do LED no nosso ESP32. Então, vamos aqui... Clicar em on e o LED deverá acender, ok? Olha lá, LED azul está aceso. Agora vamos clicar aqui em OFF e o nosso LED apaga. Vejam, estamos aqui numa rede local, num servidor web, certo? Estamos numa uma página da web criada em HTML, dentro da IDE do Arduino, ok? Vamos agora fazer, vamos colocar esse código agora. É, num novo cliente. Espera aí, vamos dar uma olhada aqui na nossa serial aqui, ó. Cliente desconectou, cliente desconectou. O que que aconteceu? O que nós temos aqui, tentativa Wi-Fi. Aí, ó, o um novo cliente conectou ao sp 32 Quem é o cliente que conectou, uh, conectou aqui ao nosso ESP32? Foi o nosso notebook através da página web. Vamos pegar um novo cliente agora. Vamos, vamos apagar, vamos deletar essa saída aqui, essa leitura aqui da porta. E vamos pegar um novo cliente agora para fazer isso. Eu vou pegar aqui, ó, o meu smartphone aqui. Então, vamos no navegador. Vamos colocar aqui 192.168. Vamos colocar o IP... Ponto 15.66 e vamos mandar ele procurar. Ele vai carregar aqui, ó. Vejam, já um novo cliente conectou. Tá ok, ó. O um novo cliente aqui, certo? Estamos aqui com o um novo cliente aqui, o no nosso smartphone. Agora, vejam, está apagado o LED. Nós vamos clicar aqui em ON e o LED acendeu. Veja lá, GPIO2 ON, cliente desconectou. Então, eu mandei sinal, conectei e desconectei, né? Já mandei a minha mensagem, o cliente já pediu a requisição. Vou clicar aqui em OFF para apagar o LED. Olha lá, GPIO OFF, tá? E desconectou novamente. Ok? Então, nós podemos aqui controlar o nosso acendimento do LED aqui do SP32, através do Wi-Fi, através de uma página web, tanto no notebook, como num aparelho celular, ou qualquer outro dispositivo que a gente possa fazer isso. Tá ok, pessoal? Bom, pessoal, por hoje é só. Até o próximo vídeo. Até mais.